Vem se levar. Tá, Quando é que terminará essa eternidade? Ah. Eu é que não posso ficar sem ocupação. São Pedro me pediu pra fazer uma sua ali. O fio de nuvem acabou. Não esqueça as iniciais. Gente, céu é pau. Pena Rasputinho tem ido por inferno Ah, por favor coisa um isopólico que não deu tem um tempo dele se confessar Mas vocês queriam o Rasputinho aqui? Pelo menos a gente tirava a linha <risos> Ah, vamos escutar em inglês Agora, o, o Ademar, que já feito uma fábrica, eu monto o, borra, a, o Mata Borrão da cena passo a bola para o Ademar, que dá uma forma coreográfica, a mim, depois ele passa para o livro, que joga uma coisa musical, e a coisa está sendo feita, feito o que acontece geralmente em, em dois, três, quatro, cinco meses, acontece de um dia para outro. Então, praticamente, é tipo os dez dias que abalaram o mundo. Quer dizer que a coisa... Let him alone, beaten. Let him A peça O Homem e o Cavalo, de Oswald de Andrade, encerra o projeto Balanço Geral. Durante três meses e meio, foram apresentadas 32 peças no Teatro Maria Dela Costa, a peça O Homem e o Cavalo será apresentada aqui no Teatro Sérgio Cardoso. Sérgio mambeto foi um dos organizadores do projeto, né? Um organizador do projeto. Você acha que foi um, um balanço positivo, do balanço geral? Eu acho que foi super positivo. Quando nós começamos esse projeto, todo mundo disse que era um projeto que não teria a possibilidade de ser realizado, que era inexequível. E, no entanto, a gente mostrou que, trabalhando em mutirão e trabalhando forte, a gente consegue realizar coisas. Ou vamos dizer... Eu acho que só o fato de a gente ter conseguido durante todos esses meses reunir atores e público em torno de uma, de uma coisa específica que se chama dramaturgia brasileira em leituras que normalmente dizer, se diria que é uma coisa que não, não atrairia o público e discutindo-se problemas do teatro, acho que só isso justifica a existência desse projeto eu queria também aproveitar para fazer um agradecimento muito especial para a RTC que durante todos os momentos esteve junto conosco não só através de material de reportagem e tudo mas também todo o material cenográfico e aí eu queria agradecer especialmente ao Zé Armando Ferrara que foi de um carinho e de uma dedicação enorme ao projeto, entendeu? de todas as pessoas que acessoram a ele, o Ítalo Morelli que foi assim realmente de uma grande generosidade, de uma grande compreensão da dimensão do, do, do, do cultural do projeto e evidentemente o Carlos Queiroz Teles também, grande amigo nosso, dramaturgo Queria dar um beijo grande para toda essa gente que ajudou a gente aí na, na RTC. E por que a Escola de O Homem e o Cavalo para encerrar o projeto? É o um grande inédito da literatura dramática brasileira. É uma peça que eu considero uma das obras-primas do, do Teatro Universal... É um grande painel, um grande mural, uma peça profética, é uma peça que tem um lado lúdico, um lado de espetáculo maravilhoso. Nós estamos aqui nesse teatro hoje, tentando reunir as pessoas em torno dessa produção, que é uma produção... E a gente não tem dinheiro para fazer essa produção, a gente está juntando daqui e dali a, a, as colaborações. São praticamente 100 pessoas em cena, tem 30 garotos da Bela Vista, que a Pinha a Pietra é, trabalhou maravilhosamente bem. Tem um elenco que... É, é, começa por Raul Cortez, a a é que Maravilha, Patrício Bisso, eu vou estar nesse elenco. É, olha, gente, é um elenco tão grande. Dionísio Azevedo, é, Carlos Augusto Strasser, são mais ou menos uns 30 e poucos atores, quase 40 atores fora, uns atores jovens todos que fazem os cavalos, entendeu? Fora toda a equipe técnica, a música do livro Tatenberg, a direção dos Zé Celso, a volta dos Zé Celso depois de tantos anos, né? E uma grande festa aqui no Teatro Sérgio XII, que eu convoco todo mundo para vir participar, vai ser com um ingresso único de 20 mil cruzeiros, que é irrisório diante do que vai ser oferecido. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para participar dessa, dessa grande festa, que vai ser o Balanço Geral, amanhã no Sérgio Cardoso, amanhã às 20h30.